A peita é da escola, mas o rap não aprende Olha como agora a minha rima é o um fuzil Sua rima é tipo a nossa educação aqui é do Brasil Então pega a visão que é uma bosta Sabe que eu sou foda, mandando a tag e a resposta Sabe que esse é o dialeto, é que você também é foda Só quando fica quieto, cuzão, Você não tem inteligência Pode até tentar comigo, mas cê sabe, tem demência Até porque no rap eu sempre sou influência E com certeza vim pra cá uma falência, cê sabe, essa aqui a ideia: quebrando esse cara perante toda essa plateia. Oh, quebradinho, Pode... vamos que vamos. FBC na voz: 30 segundos, DJ, sorta. Agora, mano, achando que é fiozinho Só que agora eu vou te explicar Só fala que o bagulho é educação do Brasil Porque você acha que é só na escola que você tem que estudar Só que entenda, mano, que agora eu vou falando Que o bando é complicado e você deu falha Para de ser babaca e achar que só estuda na escola Eu estudo na escola, na casa e na batalha Porque você tá ligado, mano, no momento Essa troca de argumento, mano, é pro seu Tá ligado que moleque vai levar pessoa o pessoal Tá vento só que você não tem tanto Mas eu vou falando então, tá ligado? Que agora eu vou falando um bagulho, pode ser até sem beat. Porque eu já te espanquei duas vezes, agora é a terceira, vamos brincar de headtrick. Oh. Oh. Se ganhar hoje, pede música no Fantástico. <risos> Barulho para Gaflow! Oh. Barulho para FBC! 1 oh. a 0 FBC terminou, volta a de DJ. Cê tá ligado aí da fogo, eu falo que só rima é fraca A música vai ser de velório com a morte desse babaca Cê entendeu qual é? Que agora disciplina Porque FDC com o Mike já virou uma chacina Cê tá ligado mano, que agora eu tô falando que o bang é complicado, é sem sequela. Você já entendeu que eu faço de um playboy? Agora é outro. Vou te explicar, meu filho Como tá que ela pagela. Mas eu vou explicando que o bagulho é complicado. Que agora vejo, você veio de condomínio. Pena que só rimando nunca sai certa, e por isso mesmo que só rima tonta, não tem o um domínio. Só que agora eu vou falando, não tem o um domínio. Só que FBC rimando, rima condomínio. Um Olha é esse, é trocadilho? Esse, trocadilho? esse trocadilho? Pega, vai morrer, pega, então. vai morrer. Flow na voz, 30 segundos de resposta violentamente, aperta o play de quem Esse cara é fraco aqui já no surprende Como sua mente se prende Estuda na escola na rua E como com certeza cê sabe ser não um, atua Até porque você merece um burro Estuda em então... Não até porque cê sabe no caminho Cê fala de domínio Eu tô com o flow do Ronaldinho, cuzão Então pega essa fita, domínio de primeiro Cê sabe que comigo se limita Olha como que a rima aqui não é bacana Cê faz rap por arma Porque cê só quer flã, mas então Aqui é sem suporte, até porque cê sabe que o ataque A bala que sai forte Até porque cê sabe que sua boca se cala Minha rima é tipo uma bala que veio e te abala oh! Mas esses tudo cheio de trocadilhos Bonitinho <risos> Tá fora mesmo hein, rapaziada Barulho para FBC! Barulho para a, FBC. Uhum. Barulho para a uhum. Terceiro! Rapaz. Terceiro round. <risos> ah, peguei vocês. Então é isso. Terceiro e decisivo round. Bate e volta FBC na voz. DJ, sorta! Ah não, DJ. Caramba, agora Te mata ele! te mata ele! Yo, yo, yo. Ha, ha, ha, ha, ha. Entenda, meu mano, que agora eu te falo eu né? Falei que você veio no luxo, tem rima rolosinho Mas não é porque é bom, é porque você tá pegando tá no bruxo você entendeu qual é que agora eu te falo aqui na sessão Fica o Ronaldinho, meu trouxa, cê tá rindo no pegado, cura e só pro chão Só que agora eu vou falando novo, agora é complicado Não é fuxa, eu faço a história Só que o senhor é esse babaca Fala o pra, ver pra ficar sem assim, ponto, porque eu É tipo Ronaldinho essa história Só que a gente pensa que manda rima aleatória é Então pega a visão, já pode crer É tipo Ronaldinho, só que cê é o cuzão aqui do rolê Essa é a fita que eu já mando Até porque você tenta, mas a rima não é bacana Você pode até tentar, mas evite é de trap E agora ó, acabou, na acabou eu vou chegando, eu vou rimando, tá ligado? Tudo aqui acabou. É você fala tanto derruado e pique uma entrevista. Você vê minha rima? Beijoso. Só que agora eu vou falando pro bagulho complicado. Que eu vou chegando, mandou diferente, tá ligado? Você vê minha rima falar que é bom, tá ligado? Eu te segundo um dia rima assim. Você é tipo música de velório na disputa, Você tinha falado é aquela que ninguém escuta. Porque cê sabe, mano, aqui no proceder só escutou uma vez e é hoje que você vai morrer. Tá ligado, mano? Que agora eu vou mandando pro bagulho que é porcado, eu vou representar na rua. É a música que ninguém escuta. Qual? A sua? <risos> tá ligado que agora eu vou o bagulho é eu mando ter É Da hora, só música não foi boa Tô escutando a parte do AF, senão... A parte do AF, 19, nossa regresso Aquele que critica mesmo que paga pau quando fazer sucesso Então cala a boca, cê é otário Fala do meu som, mas não compete aqui no vocabulário Caramba, eu só foi pra frente, hein Avançadaça Barulho para FBC Barulho para Gaflow! FBC Gaflou! Uh! Eita, caralho. Mais rumo, hein? Barulho para a FBC! Uh! Melhorou. Barulho para a Gaflou! Uh! FBC tá na próxima.